Estou morrendo de fome. Eu também. Onde será que o Jô se meteu? Ele falou que ia buscar pão para o um café. Acho que a essa altura ele já comeu tudo. <risos> Oi turma, a padaria ainda está fechada, continuo esperando. Vocês nem vão acreditar o que aconteceu hoje de manhã. Hoje de manhã, antes de eu chegar, a Dona Maria fez uma fornada de pães para dar à sua família. O seu marido e o seu filho estavam sentados na mesa prontos para tomar o café da manhã. Hoje sobrou massa. Vou fazer algo especial para você. Opa! Hum. Hum. Veja, vou fazer um pão no formato de um homenzinho. Esses caramelos vão servir de olhos. E com o creme vou fazer um grande sorriso nele. Oba mamãe, vai ficar delicioso. Vou comer ele todinho. Oh! Como você deixou a comida escapar de você, Joe? Por que não vamos atrás do homem-pão? E por que não? Bora! <risos> Desculpe senhor, por acaso viu passar por aqui um Homem Pão? Sim, sim, ixi! tava uma galera toda atrás do Pequenote, eles foram pra aquela estrada além. Obrigado senhor. Comer aquele homem pão, ele parece delicioso. Vamos! Eu <ríe> <ríe> sou delicioso! Eu sou um homem-pão! Você quer me comer? quer me comer mas não me apanha não. Eu sou delicioso, eu sou o homem bom! você quer me comer, mas não me apanha! Por que o Homem-Pão está se metendo com todo mundo? Ele quer ser comido? Se calhar ele gosta de jogar de pega-pega. Hum, aquele Homem-Pão parece delicioso. Vou ter que comer. Mas tem tanta gente atrás dele que eu vou ter que pensar... Num bom plano para conseguir. Oh, como eu vou atravessar esse riacho? Eu vou nadar para outra margem. Se você quiser vir, é só agarrar na minha cauda. Uh, a água deve estar subindo. Por que você não vem para minhas costas? Tô me molhando de novo. Oi. o riacho aqui é mais fundo. Por que você não salta para o meu nariz? Assim você não se vai molhar. Hum, que tal lhe parece? Ih, é, que só salvo! Mas que desperdice! Oh! Oh, oh, Oh, não! Confesse, Joe, você queria comer o homem-pão. <risos> <risos> vamos, turma. Parece que vamos ter que encontrar outra coisa para comer. Olá, <risos> kids! Join the adventure of Sugar and friends.